Tem muito a ver com o dinheiro e, e o, o, disse que o presidente Pedro Proença, a Federação Portuguesa de Futebol, a NTF, a, o, o Sindicato de Jogadores têm que pensar em conjunto e resolver o problema. Têm grandes equipas porque têm jogadores que hum, têm a ver com a capacidade financeira e, portanto, como, cresce, como é que se cresce a capacidade financeira, eu não sei. Nós vendemos muitos jogadores e está difícil de, de crescer na, na vertente financeira, portanto, é algo que demora e nós não... Eu não tenho, nem, nem me compete a mim, nem eu quero ter esse, esse, esse, essa tarefa de pensar o que é que, o que, é que devemos, devemos fazer. Podemos melhorar também nas infraestruturas, é? na forma de pensar pensar o futebol, eu vou lhe dizer, no, no, por exemplo, quando eu era jogador da, do Bolenenses, às vezes gastava dinheiro em mais um jogador para vir para, para, para a equipa, mas depois não se usava esse dinheiro para ter um ginásio como deve ser, para ter mais um fisioterapeuta, esse tipo de coisas poderá ajudar. A formação que os jogadores têm, aproveitar os nossos jogadores da formação, aqueles que não têm espaço no Benfica, no Sporting, no Porto, no Braga, podem, um, podem crescer noutros clubes.